O Evangelho é roteiro divino a ser trilhado pelos corajosos de todos os tempos. Chega a hora em que as palavras do Messias devem se tornar atos em cada instante de tua vida. Para trás com as ilusões de outrora, avante com as conquistas do ideal superior, da fraternidade do amor. A vampirização não envolve apenas as relações entre encarnados e desencarnados. A vampirização é a marca concreta das relações sociais em mundos inferiores, como a Terra, sendo preciso reconhecer que toda a exploração e a subjugação vaidosa do próximo é um ato vampirizador. Não te assustes com isso... Estás no mundo para mudar a triste realidade social da terra, tornando-te abnegado, prestativo com os que mais sofrem, justo em tua escola e em teu trabalho. Ama e a vampirização deixará a terra. Acomoda-te e serás mais uma vítima de ti mesmo neste imenso vale de tristeza, formado pela busca incessante de prazeres mentirosos. A verdadeira alegria, o prazer saudável, este terás toda vez que, unindo-te ao Cristo e a teus amigos nobres, agires em nome do bem. Aprenda com a Tilde, personagem deste livro, que... Apenas renunciando, alcançarás a paz verdadeira em teu coração. Com o peito empolgado de alegria, despeço-me, desejando que um dia façamos todos a vontade do Mestre, nos amemos como ele nos amou e ama. Paz, Ivan de Albuquerque. Espírito Capítulo 1 a quem muito foi dado, muito será cobrado. Felipe vai dormir no horário de sempre. Concentra-se, pede o amparo de Deus, abre o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso e lê o trecho dos itens 10 a 12 do capítulo 18 com atenção. Faz uma prece e adormece, pensando no significado da afirmação de Jesus que dá nome a este trecho. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Após adormecer, Felipe sai do corpo e começa a ver cenas terríveis. O quarto está escuro, o clima é espiritual é assustador. Ele ouve gemidos e gritos ameaçadores e vê sombras de seres estranhos por todo o quarto. Sente que está sendo observado e pode ser atacado a qualquer momento. O que isso tem a ver com o trecho do evangelho que eu li? Qual a relação? Pensa. Não há mais tempo para pensar. Uma mão gelada toca seu ombro. Vira-se. Um homem idoso, desfigurado, no lugar dos olhos ele tem feridas que sangram. Suas mãos trêmulas tateiam no escuro e, ao tocar Felipe, ele apenas consegue dizer — Socorro! Socorro! Socorro! Alguém me ajude! Sua voz é carregada de dor. Comovido e assustado, Felipe não sabe o que fazer. No impulso, abraça o infeliz e faz uma prece. Pede a Deus e aos bons espíritos que ajudem aquele necessitado, que usem as suas melhores energias para tratar daquele espírito tão sofrido. Faça silêncio. Instala-se um clima de paz e o quarto antes tão escuro torna-se claro como o dia. Alguns espíritos correm para se esconder da luz. O senhor começa a chorar e afirma que, pela primeira vez em muitos anos, sente-se melhor. Explica que não sabe como chegou até ali, que apenas sentiu que alguém lhe carregou a força. Agradece a ajuda e, com medo, Pergunto o que vai acontecer com ele. Vamos orar juntos e pedir ajuda aos bons espíritos, diz Felipe. Concentram-se e oram com fervor. Nesse momento, Felipe consegue ver seu guia espiritual e os espíritos que o acompanham. Pai Joaquim, o guia de Felipe, lhe diz sorrindo... Fico muito feliz em ver como você ajudou esse irmão. Após um sinal, os auxiliares de Pai Joaquim amparam o espírito. Felipe olha com carinho para aquele senhor, beijando-lhe a testa, e ele é levado embora. Feliz com a presença de seu guia, Felipe indaga. Pai Joaquim, se você já estava aqui, por que não o socorreu? Eu nem sabia direito o que fazer. Meu filho, fiz isso em primeiro lugar porque cada um deve cumprir com sua parte nas tarefas de socorro. Se eu fizesse tudo, para que serviriam seus estudos de espiritismo? Além do mais, você já deve saber o que fazer, ajudar sempre a todos. Mas eu fiquei com medo, diz Felipe timidamente. Eu vi. Responde Pai Joaquim, sorrindo. Estou feliz porque você o venceu. Escute, filho, quando Deus permite que alguém cruze o nosso caminho, mesmo que se alguém queira nos fazer o mal, nossa obrigação é ajudar sempre, socorrendo, conversando ou orando. Deus não permitiu a esse coitado ser arrastado para cá para assustar você, mas para que você pudesse socorrê-lo. É muito bom ver que você entendeu o que tinha de fazer. Felipe lembra agora que viu um espírito se escondendo em um canto do seu quarto. Pai Joaquim, lendo os seus pensamentos, diz Esse nós vamos ajudar juntos. Ele é mais necessitado do que o idoso. Ele faz maldade de forma calculada. O que vamos fazer? Eu preciso falar com ele, mas ele não consegue me ver. Vamos trazê-lo até aqui para que ele, sintonizado com você, possa me ver. Felipe assusta-se. Sentia que aquele espírito era um inimigo seu do passado. Pai Joaquim então um fala. Não é uma ótima maneira de vocês começarem a fazer as pazes? Vão ficar bem juntos e ele vai sentir que você não tem mais ódio dele. Felipe, apesar do medo, não pode discordar de um argumento tão claro. Concentra-se para poder acolhê-lo da melhor forma. O espírito, que tem um aspecto animalesco, é descoberto atrás do armário em que pensava estar escondido. É segurado pelos braços por dois espíritos de índios. Revolta-se com isso, mas... Ao ver que não pode resistir, começa a olhar fixamente para Felipe, tentando intimidá-lo. Felipe treme, mas Pai Joaquim ajuda-lhe, aplicando-lhe um passe. Felipe ora e, com a ajuda de Pai Joaquim, consegue transmitir telepaticamente a visão e a mensagem de seu guia espiritual. O espírito vê Pai Joaquim. Entre assombrado e revoltado, afirma. Só podia ser você defendendo esse criminosinho. — Não é isso, diz Pai Joaquim com calma. Ele saberia defender-se sozinho. Vim aqui para ajudá-lo, pois é você quem precisa ser protegido. — De quem? Deste rapazinho de nada? — Pergunta com ironia. Não, ele não lhe agrediria. É preciso que você seja protegido de você mesmo. Veja seu estado. Observe seu corpo espiritual, seu perispírito. Você está cada vez mais animalizado. As baixas paixões em que você vive, desde a sua última encarnação, estão lhe desfigurando. Pai Joaquim forma um objeto semelhante a um espelho, em frente ao espírito comunicante, que passa a ver não apenas sua aparência, mas o real estado de seu corpo espiritual. Ele se assusta e começa a gritar com intenso pavor. Eu estou podre! Eu estou podre por dentro! Tirem esses vermes horríveis de dentro de mim! Ajudem-me! Ajudem-me! Estamos aqui para isso. Apenas preciso que você me acompanhe em uma prece. Prece? Eu? Para quê? A prece cria um ambiente mais equilibrado e este será o início de seu processo de cura. Faremos uma operação de emergência e, em seguida, você será levado a um hospital. Preciso de sua ajuda. É da lei de Deus que cada um tem de fazer algum esforço próprio para ser ajudado. Acompanhe-me na oração do Pai Nosso. O espírito comunicante baixa a cabeça e diz, Por favor, ore por mim, acompanharei em silêncio. Pai Joaquim faz a prece em voz alta, enquanto aplica um passe para amenizar a deplorável situação do corpo espiritual daquele espírito. O objetivo não é tratá-lo, mas apenas proporcionar algum alívio. O tratamento será muito mais longo e complexo. Terminada a prece, ele é levado, semi-adormecido. Em seguida, Felipe volta a si. Olha para pai Joaquim, que lhe diz feliz. Começamos bem à noite. Prepare-se para ir ao colégio. Mas eu gostaria de continuar com você. É preciso aprender a viver cada momento com equilíbrio e saber aproveitar o seu valor. Há momentos de ficarmos próximos, há momentos de exercermos tarefas diferentes. A criação de nosso Pai é infinita, e nos prendermos egoisticamente é um erro grave. Se cumprirmos nossos deveres, estaremos sempre juntos. O amor de Deus tem meios de nos ligar, sem que nos prendamos. Diz, olhando-o com carinho. Nesse instante, chega Ivan que, ao observar as boas energias que envolvem Felipe, comenta... Vejo que você se preparou muito bem. Não terá nenhum problema para entrar no colégio. Hoje você poderá escolher o módulo de estudo que mais lhe agradar. Ao lembrar-se do colégio, Felipe fica muito empolgado. E ainda mais agora, que iria escolher o que estudar. Olha para seu guia e entende o quanto perdemos ao limitar nossas tarefas e nossa disposição para aprender. Vamos partir agora? Na verdade, está na hora de você ir. Eu vou com o pai Joaquim para outra atividade. Felipe fica pálido. Nunca tinha ido sozinho ao colégio. Mas Ivan não lhe dá espaço para hesitações. Você conhece o caminho. Não terá problemas para entrar. No colégio, receberá todas as informações necessárias. Abelardo e Lani já estão no colégio e Alessandro e Cirilo estão a caminho. Conclui. Felipe abraça os amigos e parte. Nada melhor do que a sensação de independência, mesmo que com um pouco de medo. Pensa ele a caminho do Colégio Allan Kardec. Ao chegar, Felipe para e olha. O portão sempre está aberto, simbolizando o convite do Criador a todos. A estrada simboliza a necessidade do esforço próprio para evoluir. Expira fundo, entra, caminha. Ao longo do caminho, vê alguns jovens caídos sendo amparados por seus guias espirituais e lembra do sufoco que passou. Observa também que outros jovens percorrem o caminho, levitando a uma grande altura. Será que algum dia entrarei lá? pensa. Nesse instante, sente que alguém toca em seu ombro. É Cirilo, que fala alegre. Nada mais de ressaca, não é, meu amigo? Graças a Deus, não. Sinto o aroma destas flores e a leveza que nos envolve quando respiramos lentamente. Felipe concentra-se, respirando o fundo. Sente como se voasse. Na verdade, começa a flutuar, mas Cirilo o puxa de volta. Calma lá, não é bom querer subir sem poder. Felipe volta assim, ambos riem e continuam a caminhada. — Que curso você pretende fazer? — indaga Felipe. — Não tenho certeza. Estou indeciso entre estudar magnetismo curador ou técnicas psicográficas. E você? — não sei, mas vou procurar um curso que me ajude a convencer os dirigentes do Centro Espírita que frequento a aceitar jovens nos estudos mediúnicos. — E aqui tem curso de milagre? — pergunta Cirilo, bem-humorado. — Talvez tenha — responde Felipe, rindo. — Como saberemos exatamente quais os cursos que serão ofertados? O Ivan disse que teremos um encontro para escolher os cursos, ele também falou que participarão adultos e idosos que atenderem aos mesmos critérios que nos são exigidos. Vamos ver se eles são tão bons como nós, os jovens. Brinca Cirilo. Chegam à frente do castelo e vem uma faixa luminosa. Bem-vindo, novos aprovados. Eurípides vos saúda. Terceiro andar, sala 32. Um olha para o outro preocupado. Estariam vibratoriamente preparados para subirem sozinhos as escadas? Como estão com tempo, decidem primeiro dar uma volta no jardim. — O que acontecerá se eu não estiver bem? — pergunta Cirilo, que está com mais medo do que Felipe. Felipe lembra o que Ivan tinha lhe explicado sobre as escadas, mas acha melhor mudar de assunto. Nós estamos bem, não se preocupe. Conte-me, insiste Cirilo. Bem, pelo que o Ivan me disse, é assim. No primeiro andar, quem não está vibratoriamente preparado sente um profundo cansaço. No segundo, angústia e depressão. E no terceiro, insiste Cirilo. No terceiro, eclodem as piores lembranças da história do espírito. Cirilo fica apavorado. Vamos orar, Cirilo. Se estivéssemos tão mal assim, não teríamos nem atravessado o caminho até aqui. Vamos só elevar um pouco mais sua vibração para garantir. Fala a Felipe que em seguida retira do bolso um pequeno exemplar de o um Evangelho segundo o Espiritismo. Entrega-o a Cirilo e pede: Abra-o ao acaso. E leia com atenção. Cirilo faz uma prece, abre o livro e lê a seguinte mensagem: Ajuda-te o céu te ajudará. Capítulo 25. Sente-se mais confiante, levanta-se e diz: Vamos, faltam 35 minutos para o início do encontro. Ambos entram no castelo, confiantes mas param antes de dar o primeiro passo no degrau. Cirilo olha para Felipe e pergunta. Este lance de escadas é o do cansaço profundo, né? É, responde Felipe que o puxa pelo braço, e, assim, ambos sobem rapidamente. Chegam facilmente ao primeiro andar, sem dar tempo para o medo. Da mesma forma, iniciam um o segundo lance de escadas. No início do terceiro, Cirilo quer parar, mas Felipe puxa-o, dizendo — É agora ou nunca? No meio da escada, Cirilo fica imóvel e pálido. Felipe assusta-se, mas lembra que a transmissão de energia sempre ajuda. Concentra-se, pede ajuda mentalmente a Ivan e aplica-lhe um passe. Com isso, Cirilo retorna a si, pouco a pouco, olha para Felipe e afirma estar se sentindo bem. Ambos sorriem e sobem os degraus que faltam, indo até a entrada da sala 32. Cirilo olha para Felipe, agradecido, e, quando vai falar, Felipe apressa-se e diz... Vamos nos preparar para escolhermos nosso curso. Entram na sala e param impressionados. É um enorme salão de dois mil lugares, quase todos preenchidos. Todos estão em silêncio. São adolescentes, jovens, adultos e idosos. Felipe e Cirilo se despedem com o olhar e vão procurar um lugar vago. Cirilo encontra um lugar na parte de trás do salão, enquanto Felipe senta-se no meio. Ambos já aprenderam que o silêncio é a melhor forma de se preparar para uma atividade espiritual. O silêncio interior permite a ampliação da percepção espiritual, da intuição, da telepatia e do autoconhecimento. Quando a mente está desarmonizada, ele é a melhor forma de se harmonizar. Aos que haviam aprendido a meditar, era possível ouvir sons variados e harmônicos. Alguns também viam as cores que os sons expressavam. É a lei universal. A quem mais tem, mais é dado. Na hora programada... Sobe no tablado um espírito com vestes árabes. Todos ficam atentos. Ele faz a prece inicial. Deus, grande Criador do Universo, louvada seja a tua sabedoria que permite a tuas criaturas a liberdade e a autonomia da escolha. Queremos seguir tuas leis e sabemos que Apenas nos tornando fortes e responsáveis, seremos capazes de executar fielmente a tua vontade. Muitas vezes nos escondemos de teus sábios desígnios, tantas vezes alegamos compromissos sociais, tantas vezes usamos as mais belas desculpas para nos acorrentarmos ao lodo da terra. Ajuda-nos, Pai. Não queremos mais as escolhas que nos prendem aos primeiros degraus da de evolução. Não nos satisfaz a riqueza vazia da matéria. Não nos alegra o coração o amor que prende e sufoca. Queremos, Pai, a liberdade responsável e ética. Queremos, Pai, ter amor o suficiente para abraçar os deserdados do mundo e com eles, partilhar nosso pão e nosso lar. Queremos, Pai, nos desmaterializarmos para sentirmos em profundidade o Teu amor, para cruzarmos o universo que é a Tua morada e saber por toda a eternidade que Ele é também a nossa casa, e que somos teus filhos amados, como ensina o sublime mestre da Galileia. As vibrações dessa prece são intensas, a grandeza do amor em suas palavras. O professor Amut começa as explicações. Leiam um o livro que está na gaveta de suas mesas, ele contém um breve histórico do Colégio Allan Kardec e a história espiritual de seu fundador, Eurípides Barçanufo. Existe uma ligação histórico-espiritual entre Allan Kardec e Eurípides Barçanufo, ainda não conhecida no mundo da matéria densa, mas que um dia será explicada a todos de boa fé. Por ora, é importante que vocês, alunos de Kardec e de Eurípides, entendam o significado da doutrina dos Espíritos e a importância de honrarem a oportunidade que é proporcionada por esta escola a todos vocês. Após o um instante em que os alunos pegam o livro que está sob suas mesas, o instrutor continua. Atenção! Aqui não se escolhem cursos por mera curiosidade. Ensinam o Messias que, a quem muito é dado, muito será cobrado. Avaliem a importância do tema que vão escolher para vocês e para os outros. Egoísmo e leviandade são companhias que devem ficar para trás, no início da estrada evolutiva. Utilizem o aparelho que está embutido em suas mesas, ele contém imagens, relatos, avaliações e gravações de trechos dos cursos anteriores. Vocês terão duas horas. Lembrem-se, o caminho que escolhes escolher-te-á como discípulo. Felipe não sabe por onde começar. A tela à sua frente mostra uma infinidade de possibilidades para a pesquisa, mas o livro... Com capa que parece de couro e letras manuscritas, o atrai mais do que tudo. Começa pelo livro. Abre-o e se espanta. Quantos cursos? Passa os olhos em leitura rápida para ter uma ideia geral de suas opções. Lê, entre outros, as descrições dos seguintes cursos. 1. Um. Iniciação escênica. Despertar psíquico por meio de uma vida equilibrada e do silêncio interior. 2. Magnetismo egípcio. Curas perispirituais e medicina energética preventiva. 3. Arquitetura de Júpiter. Beleza moralizadora. 4. Estrutura socioespiritual do Império Romano e seu colapso por causa das paixões inferiores. 5. Fenômenos mediúnicos célticos, a coragem desenvolvida pela certeza da imortalidade. 6. Música no sistema solar, vibrações que desenvolvem os sentimentos elevados. 7. Processos de autoconhecimento segundo a filosofia hindu, os ensinos de Krishna. 8. Antropologia psicoespiritual da civilização grega, a técnica da reencarnação como meio de superação de vícios. 9. Teatro e inteligência emocional, alteridade e superação do ego. 10. A mente infantil e a percepção espiritual, a infância da Terra e de Saturno em um estudo comparativo. 11. Magia na sociedade contemporânea, a persistência da ignorância. 12. A busca da verdade, estudo das reencarnações de Jordano Bruno. 13. Dinâmica psíquica e morte física. Os espíritas ante a desencarnação. 14. Leis morais e estrutura psíquica. A desencarnação no Antigo e no Novo Testamento. 15. Transcomunicação instrumental: envio de imagens e filmes para a Terra. 16. O medo da realidade quântica nas universidades terrenas. 17. Aparelhagem espiritual nas reuniões mediúnicas de socorro a viciados em álcool e cigarro. 18. Mediunidade e juventude os casos de Joana D'Arc, Irmãs Dufault e Chico Xavier. 19. Vampirismo sócio-espiritual relações doentias combinadas.